Vocês estão aqui, hoje é o nosso primeiro programa de entrevistas dentro do canal do YouTube. Eu estou aqui hoje com a minha querida Natália Nath, né como eu, eu a chamo, como todo mundo a conhece. A Nath é micropigmentadora também já há dois anos e o que me aproximou é, da Nath foi a forma com que ela... É, veio com que ela entrou na micropigmentação. Todo mundo tem um motivo para entrar na micro, né, Nath? Sim, sempre. Sempre. Ou é por dinheiro, ou é por paixão. tá todo mundo sempre buscando alguma coisa. E a Nath veio é, empenhada buscando aprender a micropigmentação para a médica. Conta um pouquinho, Nath, como que foi isso? Então, começou quase há dois anos atrás. Bom, tudo começou com um câncer em 2007, quando eu fiz uma mastectomia radical, perdi a mama e fiz a reconstrução e me entristecia muito olhar no espelho e ver aquele vazio, aquela falta. Aí procurei alguns micropigmentadores. Não, mentira, procurei tatuadores, porque eu nem sabia da micropigmentação. Tatuadores para estar tá fazendo esse trabalho para mim. Até que me surgiram, surgiram alguns micropigmentadores. Só que aí, quando eu fui saber o preço, pra mim, na ocasião, era muito caro. Que diferença né? grande, né? de preço. É, era, na ocasião, há muitos anos atrás, você falou uma coisa de 2010 mais ou menos. Seria 500 reais cada mama, porque teria aquela. É, igual lá o, é. a outra dela é. tal, mil reais. Aí eu pensei assim, poxa vida, né? Tanto sofrimento que as mulheres passam, tudo, né? E é um presente que elas deveriam ganhar. Eu sempre pensei dessa forma. Eu queria esse presente, eu queria ganhar esse presente. Eu queria ser agradada de alguma forma. Estava num momento ruim, estava careca, gorda, debilitada, feia. Carente, né? Carente. Perdi um pedaço de mim. Era muito ruim olhar no espelho e ver aquilo, né? Acho que muitas micropigmentadoras, acho que milhares já sabem dessa, dessa minha história, né? E foi quando eu comecei a telefonar para uma escola, ligar para uma escola de madrugada, para a Tânia Portira. Falou, olha, eu quero fazer bico de peito, eu quero fazer bico de peito, bico de peito. Então ela me orientou, olha, não é assim, você tem que fazer um designer, você tem que aprender designer, tem que aprender micropigmentar. Não, mas eu não quero fazer sobrancelha, eu quero só bico de peito. Porque até então não falava, ela E a Tânia me explicou, falou, não é assim. Você tem que começar lá de trás, aprender, para depois você partir para essa parte. Foi aonde eu meti a cara, porque eu não sabia nem pegar no lápis, não sabia tirar um perro, não sabia nada. Meu Deus, mas eu não quero sobrancelha, meu negócio é sobrancelha. Eu quero bico de peito. Era o sonho. Era o sonho, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Eu queria ir pro hospital, pegar as meninas e falar com as meninas. Olha meninas, eu faço agora, então eu posso fazer para vocês. Sobrancelha, olha, ficar sem pelo porque as quimioterapias caem pela cai, sobrancelha todinho, caem os cílios, caem tudo. E foi quando eu fiz o, o curso né? e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo, até que eu falei com a professora Tânia e ela também quis fazer o curso com a Ana Savoy, que, que, que na, na ocasião para nós era a melhor micropigmentadora em areola. Então eu fui pesquisar, foi quando eu liguei aqui falei com o Murilo, e ele me explicou tudo. Nossa, eu fiquei apaixonada, eu fiquei enlouquecida, Quer fiquei aqui, doida. Né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, entendeu? Pedi ajuda para uma pessoa, né? E ela me ajudou a chegar até aqui. E eu tive ajuda de lá até aqui. Eu tive muita ajuda. Sabe por que eu tive ajuda? Né? Porque Deus sabia que a minha... Não era mentira o meu propósito. Sim. Não era mentiroso. Então eu ganhei curso teu, ganhei curso da Tânia, sabe? Porque elas, Vocês acreditaram em mim Qual que é a minha finalidade E hoje eu amo de paixão Sobrancelha, eu amo fazer sobrancelha Você acha que é, Esses procedimentos de micropigmentação é, São importantes Para uma mulher que não tem sobrancelha Ou não tem areola Por quê? Só porque ela quer ficar bonita? De jeito nenhum entendeu Não é porque ela quer ficar bonita por que, que ela precisa de um procedimento, por que, que ela precisa da nossa arte? Ela precisa em todos os, as, os aspectos, é, por carência, por carinho, por tristeza, por um vazio que a gente fica. Gente, teve dias que eu olhei no espelho e chorei com dó de mim, entendeu? É muito triste, eu olhei e chorei com dó de mim, sabe? Só quem é passa é que sabe, é muito fácil, as pessoas falam, ah, muito drama. Só quem passa e sente sabe o que que é, entendeu? Não é drama não, é muito doído se olhar no espelho e se ver da cor de uma, de uma parede, sem um pelo na cabeça, na sobrancelha, nada. Eu chorei, eu tinha vergonha. E esse procedimento eu sempre falo para eles é aqui, É muito né? importante, gente, se vocês puderem estar tá fazendo um curso de paramédica, Sabe? E não é a paramédica também, tem outras, né? Sim, finalidades. Sim. Outras finalidades, sim. não é só a reconstrução de aréola, né? Que vocês podem estar tá se doando. É, lógico que vocês podem também, com o curso de paramédica, estar tá ganhando dinheiro com reconstrução de quem faz cirurgia plástica. plástica é isso. Entendeu? Por estética tem dinheiro. Mas a mulherada do SUS ali é um sofrimento danado. Sim. Depende do. do da, da viatura do hospital para estar tá levando de um lado para o outro, porque não tem dinheiro para condução, vai ter dinheiro para pagar um bico de peito? Não tem. Porque eu acho que com essa febre hoje, os micropigmentadores buscando. É... especialização nessa área. Lugar, falta lugar, micropigmentador hein? em areola, entendeu? Falta. Ah, e é falta o que também? Muitas pessoas falam assim. Ah, mas não tem areola para fazer. Vai buscar, vai para a porta do hospital. Tem muita areola para fazer, gente. Vai para a porta ela... do hospital buscar para você ver é. se não tem os tá hospitais. Ela só não vem bater na sua porta, Não vai bater porta, na tua né? porta. Até porque a ideia delas é que é caro demais, que isso é impossível para elas. Sim. Porque os médicos, gente, infelizmente, é, eles também querem cobrar por isso. É cobrado, não é cobrado. Eu fui por várias vezes em consultórios médicos, pagando consulta para oferecer o meu trabalho gratuito uhum. e eu ouvia deles, mas aqui é uma clínica particular. Então é nós que temos que chegar até elas, procurar, anunciar, entrar em grupos de câncer de mama, Sim. né? Eu já tenho chamados já para fazer trabalho. E Isso, tô muito Deus empolgada, eu não vejo a hora de, de postar meus trabalhos em reconstrução de areola, que realmente é o meu sonho. Mas hoje eu me apaixonei pela micropigmentação. Tanto é que eu tô há uma semana longe da minha família, por amor, que eu tô aqui. Isso. Então qual é o seu foco, Nath, para esse 2018 que está começando? Meu foco, Ana, é assim, depois desse último curso que eu ganhei de presente, eu tô me sentindo... Master entendeu? Eu tô me sentindo mesmo. Que bom. Eu tô forte, que bom. sabe? Eu tô forte, eu tô segura. Que bom. Sabe, eu tô sem medo. É, sabe, cada detalhes, porque cada professor tem uma técnica e uma sim. forma de ensinar. Uhum. Aprendi sim algumas técnicas com a primeira professora, sim. aprendi outras técnicas com você, e tudo isso somou, Somo. entendeu? Somou sim. pro meu currículo, sabe, pra minha carreira de micro pigmentadora. Uhum que é muito importante, Legal. porque eu faço meus trabalhinhos, meus humildes uhum. trabalhos, mas me sinto ainda envergonhada de postar, ah. de publicar, é insegurança. Sim. Só que agora eu sei que eu não vou ter mais. Não vai. Deus quiser, eu não, não vou ter não. mais, porque foi cinco dias, foram cinco dias intensos. Intensos de puro treinamento. Sabe? Né? Puro treinamento, você não deixa a gente parada. Você cobra, você exige. Sabe? Você é, cola demais. É, é muita exigência. Sabe? Né? Você olha e você veio aqui pra quem, então? <risos> é, você não quer... É bem assim dentro da sala de aula com a Ana. Então, meninas, o que eu tenho a falar pra vocês... É, dá um recado pra quem tá começando aí na micropigmentação... Pra quem pensa em começar... E acha que vai descansar. Não. Eu vou falar uma coisa. Pra quem pensa em começar, venham, porque... Eu não vou dizer que eu amava, porque eu nem conhecia, foi algo desconhecido pra mim. Mas hoje eu tenho amor por isso, eu tenho carinho, eu tenho paixão pelo trabalho, eu quero que saia perfeito, eu quero que saia lindo, Sim. né? E... Não é um, percam um tempo. É um orgulho, não é? Orgulho. é um orgulho. A cliente vem feliz. E te abraça e te beija. Sim. Que nem hoje eu fui abraçada pelo trabalho que eu fiz. Ela me agradeceu um monte de vezes e me abençoou muito. E a de ontem também me abraçou, me beijou e me abençoou. Olha que graça. Talvez, assim, com os meus olhos, eu não tá perfeito. Mas a cliente saiu Sim. cheia de felicidade daqui. É isso aí. Sabe, as senhoras que eu atendi. Então venham e fazer especializações, né? Olhos e boca, tem tanto, é tão amplo, tanto, né? Paramédica, é tem tantas coisas. Não para numa micropigmentação para iniciantes, não é só isso. Ah, tem né? muita coisa. E também quero ah. ressaltar aqui a homenagem que vocês fizeram para mim. Ah, é, é? A Nath ganhou um prêmio, ela ganhou um troféu. É um troféu que o Rafael mandou fazer, ele quer. Esse ano, presentear 10 pessoas, 10 profissionais da micropigmentação, profissionais especiais, né? Então a Nath foi por, por amor. A, a primeira a ganhar esse troféu, é, pelo empenho dela, pela garra, é, pela vontade de vencer, Eu pela, muito. pela paixão que ela criou, né? desenvolveu pela micropigmentação. E por tudo, ainda que você vai fazer, né, Nath? Nossa, Porque tem muita coisa boa pra ouvir. Mil... 2018 nós vamos pigmentar muito a e Ela é. vai me ajudar. Eu abri o ano com chave de ouro. Então. Entendeu? Esse ano vai ser assim. Nossa. Vocês vão ver. Isso Entendeu? Aí, gente. Aguarde. Então, beijo. E venham. Até a próxima. Beijo, meninas. Tchau. Yeah.